Agora ela vai cacetado no coração Eu adoro isso aqui Vai Essa é pra quem tá amando muito Que tá com o coração cheio de amor E, baby, eu te quero e tu não sabe O amor que ainda existe em mim e baby, eu te quero e tu não sabe O amor que ainda existe em mim Eu quero você pra mim e, Baby, eu te quero sim Eu quero você pra mim e, Baby, eu te quero sim você me tem, você me faz, baby. Eu te quero e além do mais, você me tem, você me faz, baby. Eu te quero e além do mais, só você e eu, ai, só você e eu, só você e eu, só você e eu, só você e eu, só você e eu ai, só você e eu, só você e eu. Do violão, o velho E aí, Dinho Delícia